Então, para resolver a segunda linha, vamos primeiro uh, escrever a nossa equação que nos é dada na forma canónica. Então, para isso, vamos aqui aplicar a distributiva do 2 pelo 4 e pelo menos x e passar tudo para o primeiro membro para ficarmos com uma igualdade a zero, porque só assim é que podemos aplicar a forma resolvente. Então, tirando os, os coeficientes, ficamos com o a igual a 1, coeficiente de x ao quadrado, b igual a 4, coeficiente de x, e c igual a 8, termo independente. Então, a nossa fórmula resolvente, que é igual a menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4ac, sobre 2a. Agora, vamos substituir cada uma das letras que estão nas fórmulas pelos coeficientes que nós determinamos, e que já sabemos quais são. Então, Após a substituição, vamos fazer este cálculo, este é, fica menos 4, mais ou menos o 4 ao quadrado vai nos dar 16, e o menos 4 vezes 1 vezes menos 8, atenção que menos vezes este menos 8 vai passar para mais, aqui o sinal, e o 4 vezes 1 vezes 8 vai dar 32, fazendo esta operação, ficamos com menos 4, mais ou menos 48 sobre 2. igual agora, o que é que eu posso fazer aqui, esta raiz de 48? Se eu fatorizar o 48, isto é, eu pôr aqui os fatores primos do 48, vamos lá ver. Aqui dá 2, depois vai dar 24. O 24 dividido por 2, que vai dar 12. O 12 dividido por 2, que vai dar 6. O 6 dividido por 2, que vai dar 3. O 3 pelo 3, e aqui dá 1. Isto é, eu posso agrupá-los de 2 em 2 e fico com... 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Eu sei que este 2, esta raiz corta com este 2 e esta raiz corta com este 2. Atenção que o 3 continua dentro da raiz. E fico com 2 vezes 2 vezes a raiz de 3, que dá 4 raiz de 3. Então eu ter a raiz de 48 é o mesmo simplificado do que ter 4 raiz de 3. Então vamos lá ver, ficamos com menos 4, mais ou menos 4 raiz 3 sobre 2. Então agora vamos dividir nas duas equações, uma para o ramo positivo e outra para o ramo negativo. Agora podemos simplificar e fica este menos 4 dividido por 2 e este 4 aqui dividido por este 2. E fica com menos 2 mais 2 raiz 3 e o mesmo raciocínio para esta parte aqui, para esta equação. Este menos 4 dividido pelo 2 e este menos 4 raiz 3 dividido também pelo 2. E assim a nossa solução será o menos 2 menos 2 raiz 3 e o menos 2 mais 2 raiz 3.